Se liga aqui nesse vídeo, eu quero mostrar para você uma estratégia que os meus afiliados, meus alunos e meus afiliados utilizam para vender todos os dias através da internet como afiliado. Vamos embora, solta a, a, a, a, solta a vinheta, editor. Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Fico feliz por você estar aqui Antes de mais nada, mano, se você gostou já do assunto do vídeo Já deixa o seu like, já se inscreva no canal Pra gente continuar entregando cada vez mais Conteúdos aqui pra você, tá bom? E sim, vamos fazer uma meta, se esse vídeo chegar a 500 likes A 500 likes, eu vou sortear Um boné desse que chegou pra mim hoje Olha, chegou os bonés aqui do método do Instagram Aqui é o meu treinamento, o treinamento top 1 Do Brasil, hoje pra quem quer vender Como afiliado, né, além da placa que os alunos Já ganham, que estão ali na, que estão ali na parede Vou chegar os bonés, olha, se liga, muito foda, então então, se esse vídeo chegar a 500 likes, mano, eu vou sortear um boné pra vocês esse aqui, demorou? Bom, mas vamos lá, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre uma estratégia que os meus alunos e meus afiliados utilizam pra vender todo dia é, através da internet, vai ser uma parada bem prática, vai ser bem rápida que você vai entender a jogada e se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui agora, você vai conseguir é, muitos resultados, mesmo que você seja um afiliado iniciante, então é necessário que você fique nesse vídeo até o final porque a, a, o, último, o último hack, se eu não me engano, a última dica que eu vou passar pra você vai talvez pode virar totalmente a chave de, do jogo aí Pra você dos seus resultados pra te fazer vender mais, beleza? Bom, vamos lá Primeiramente a gente vai falar sobre vender aqui no Instagram, beleza? Então vai ser aqui através do Instagram, tá? Seguinte, vamos sentar na mesa ali que vai ser melhor pra explicar pra vocês, tá? É, seguinte, mano A estratégia ela é baseada aqui em você Aliás, ela não é baseada somente em você vender pelo Instagram, tá? Porque vai ser uma distribuição de uma parada bem interessante Que eu vou explicar pra vocês aqui agora Bom, vamos lá Eu tenho um produto que se chama InstaFlash tá que é um curso baratinho é um curso de 63 reais que ensina você a preparar o terreno para fazer as primeiras vendas através é, do Instagram beleza esse treinamento ele tem a filiação é aberta por exemplo se você quiser se afiliar a ele você pode se afiliar eu vou inclusive eu vou deixar até o link de afiliado dele aqui na descrição se você quiser se afiliar pode se afiliar esse produto está lá na edus tá ele custa 63 reais apenas beleza e a taxa de conversão dele é muito alta só que eu quero explicar para você a estratégia que meus alunos utilizam que está fazendo os meus alunos converterem muitas, mais muitas vendas através é, da, da estrutura deles, tá, vamos lá. Dentro deste meu treinamento, para quem é afiliado, tem um link que leva as pessoas para o meu mini curso, ok? Mini curso É um mini curso de graça, tá, vou colocar aqui ó, de graça. É, então o que acontece? É o link de afiliado que fica lá dentro da plataforma. Deixa eu mostrar para vocês aqui, mano, só para vocês na prática aqui para ficar mais fácil, tá, vamos lá. É, tô aqui na tela da Eduz. Deixa eu só fazer o login aqui bem rapidão pra vocês verem e é, é seguinte, tá? É uma estratégia que se você aplicar, mano é, vai gerar frutos pra você você vai entender a sacada no final, beleza? Pronto, ó, tô aqui dentro da minha plataforma da eu Vou vir aqui no meu produto InstaFlash E aqui você vai ver, ó, nos links Você vai ver que existem dois links, ó Tem o um link do mini curso gratuito E tem um link que vai direto pra página de vendas O que que os afiliados estão fazendo pra você entender a sacada, tá? Tem aqui o link do mini curso gratuito, ó O link de afiliado, vou copiar ele aqui eu vou abrir no meu navegador para vocês verem o que, que rola vamos lá, uh, a pessoa, uh, vamos imaginar que você seja um afiliado, você pega o link e divulga para as pessoas oferecendo mini minicurso de graça, entendeu, então isso já gera valor para sua audiência, tipo assim, porra ó, vou liberar um mini curso para vocês aqui gratuito e tudo mais, aquela coisa toda, né, as pessoas vão entrar aqui na minha página de captura, uh, vão ver o conteúdo do minicurso e vão deixar o e-mail delas aqui para elas uh, receber as aulas do minicurso gratuito via e-mail, ok, então é o seguinte, vou colocar um e-mail qualquer aqui, ó, e vou clicar aqui em receber agora, imagina que você está divulgando o meu minicurso gratuito e aí está levando as pessoas pessoas para minha lista de e-mails, ok? Olha o que, que acontece, quando a pessoa deixa o e-mail dela, quando a pessoa deixa o e-mail dela, ela entrou na minha lista de e-mails e vai receber meu mini curso gratuito, só que ela é redirecionada já para a página de vendas do Insta Flash, tá vendo? Então muito, muitos afiliados já vendem aqui ó, eles divulgam o mini curso gratuito só que automaticamente quando a pessoa já é redirecionada para essa página, no final geralmente as pessoas já conseguem fazer muitas vendas aqui, os afiliados, mas imagina o seguinte, tá? Outro detalhe imagine que no final das contas o o, o cliente entrou ali na minha lista de e-mails para ver o mini curso gratuito é, foi redirecionado aqui para a página do InstaFlash mas não comprou tudo bem não tem problema o que que acontece Ó, vou fazer o desenho para você entender tá então vamos lá você divulgou a página de captura aí a pessoa foi para a página de vendas tá imagine que ela não comprou o produto, ok? Não tem problema. O que vai acontecer a partir de agora? Ela vai começar a receber os meus e-mails. Ela entra no meu funil de e-mails, tá? Então ela recebe uma sequência de e-mails gigantesca, fora que a todo momento eu posso abrir novas turmas de outros treinamentos meus e tudo mais. E qual que é a mágica aqui, tá? Se essa pessoa que você mandou pra, pra minha lista aqui compra um produto meu através de um e-mail que eu mandei, sei lá, vamos imaginar, depois que eu mandei 15 e-mails pra ela, vamos imaginar que 15, 15 e-mails foram enviados aí no período de 3 semanas, tô dando um exemplo. Se daqui 3 semanas ela compra um produto meu, se for um lead que você mandou pra minha página de captura, pra minha lista de e-mails, você recebe a comissão. Então só pra você ter uma base, tá? Só pra você ter uma base. Tem alunos meus... Que estão fazendo uma média de 3 vendas por dia Por causa disso Por quê? Porque ao invés do cara mandar ó... Vamos imaginar o seguinte Imagine que você manda mil pessoas, tá? Mil pessoas pra página Direto pra página de vendas O produto que você é afiliado Direto pra página de vendas Se 30 pessoas comprarem Seria um resultado muito top já O que que aconteceria mesmo assim? Você perderia os outros 970 contatos Aqui o que que acontece? As pessoas mandam primeiro pra página de captura Quando a pessoa deixa o e-mail dela Ela já vai pra página de vendas Mas aí que tá Se elas mandarem mil pessoas pra página de captura, né? essas pessoas deixaram os e-mails, mesmo que ela não compre aqui, essas mil pessoas vão continuar recebendo os meus conteúdos, os meus e-mails vão fazer parte do meu funil que já é todo preparado, inclusive parte do meu remarketing, tá? Porque quem entra na página de vendas e na página de captura dos meus produtos recebe remarketing, tá? É, é, tráfego pago de remarketing oferecendo o produto para vender. Então, para fazer a venda, né? Então, sendo um sendo um lead que você mandou, você recebe a comissão independentemente se você tiver mandado, é, independentemente se esse lead que você mandou para minha lista é comprado um dia depois, três dias depois, uma semana depois, a seis meses depois do momento que você mandou para minha lista de meios. Tá. Então o que, que os afiliados estão fazendo? Estão mandando, por exemplo, mandou muito é, leads para minha lista. O que, que eu estou falando isso para você é para você se afiliar ao meu produto e vender o meu produto? Não, não diretamente. Se você quiser, você pode, não tem problema nenhum. O link de afiliado tá aí, mas não diretamente isso. Eu estou dizendo para você que existem diversos produtos na internet hoje em dia, é, na Hotmart, na Eduz, na Monetize, em que o produtor libera uma, um e-book gratuito para você divulgar, um mini curso gratuito para você divulgar, uma aula gratuita para você divulgar, para você mandar os leads para a lista dele e é, tudo bem, você pode criar sua própria lista Mas se você não tem condição de pagar uma ferramenta de e-mail Ou se você investe pouco em tráfego pago ainda Talvez seja melhor deixar a estrutura do produtor Que já está totalmente preparada Para vender para você em ação Basicamente isso E com isso muitos e muitos e muitos e muitos alunos meus Estão fazendo muitas vendas através é, da internet tá? Até porque o treinamento é um produto barato De R$63,00 Então muitas pessoas gostam Até porque lá dentro tem estratégias de vendas rápidas Que eu mostro como é, algumas estratégias de vendas rápidas é, Que muitos alunos alunos sempre têm aplicado e têm conseguido ter resultados. E por ser um valor baixo, muitos afiliados têm conseguido vender muito bem. Tá? Então essa é uma estratégia, eu estou passando para vocês, eu, tô, eu poderia cobrar para estar tá passando para vocês aqui. Essa é uma estratégia que funciona e que funciona muito, que tem funcionado para caramba com vários e vários e vários alunos é, meus através do meu negócio, tá bom? É, basicamente é isso, e seguinte, ó, se você quer saber mais sobre algumas estratégias de vendas que eu uso um pouco mais aprofundado, eu vou deixar um link de um vídeo que está oculto aqui no meu canal do YouTube, aqui na descrição, tá? Se você pesquisar, você não encontra esse vídeo, é somente pelo link que está aqui na descrição. Nesse vídeo eu falo um pouco mais aprofundado é, sobre as estratégias que eu uso para vender através da internet, é, principalmente utilizando o meu Instagram, beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Vamos embora, até o próximo vídeo, valeu!